Olá meus amados amigos queridos do nosso canal. Há mais ou menos eu acho uns dois meses atrás, nesse lugar, eu e Madalena encontramos o seu Deca. Ele estava plantando ramas de mandioca e nós inclusive o ajudamos aqui. Aqui estão os feijões que ele plantou também. Nesse dia que eu e Madalena ajudamos eles a, plantar, eles a plantar a mandioca, ele não tinha feijão, pelo menos naquele dia ele não tinha. Mas olha só. Vou registrar então, aqui. Mandioca. E elas já estão lindas, né? Estão já... Crescendo bem, umas maiores do que a outra, porque é assim mesmo, né? Opa, aqui, tá vendo? Ali na frente. E já estão bem grandinhas, viu gente? Ou seja, no meio das, das mandiocas ele plantou feijão. Fez aqui prova da mandioca está cada vez mais bonita aí que belezinha eu não sei gente, eu não, não tenho ainda o parâmetro, mas não sei quantos meses demora para a colheita da mandioca acontecer mas ele plantou inclusive tem um pé de feijão aqui e também tem, pelo que eu tô observando, abóbora. Ó, isso aqui é abóbora. Então ele vai colher desse pedacinho aqui, com certeza. Feijão, abóbora. É feijão, né? É, feijão. E isso aqui, Madalena, pelo que eu tô vendo, é abóbora, não é bem, ó. É, pode ser abóbora, pode ser. Mas parece que. Pelo jeito é abóbora mesmo. Pode ser melão. É, assim. a e olha, gente, tem um ali grande. Já eu vou mostrar para vocês: olha o tamanho desse pé de, de mandioca, tá bem grandinho. Já lá, que beleza! Opa, tá olha lá nesse pedacinho aqui. Então, vai colher três culturas, né? Bem, três, três, três culturas mandioca, é desse lado de cá. Como vocês podem ver, verificar, já é a plantação madura da batatinha. É interessante que conforme ela vai ficando madura, ela tem uma certa beleza quando ela está mais nova. E quando ela vai ficando mais madura, ela vai ficando mais esquisito, né? Mais, vamos assim dizer, mais feia. Mas não é que é mais feia, é porque já amadureceu. Eu vou mostrar para vocês aqui, Mas ó. é assim mesmo, assim acontece com é. a gente também. É, de fato. Aqui, ó. Aqui, aqui. Já é uma, tá vendo? Uma batatinha, Madalena mostrando ali, ó. Ali, Madalena, vem cá para você ver, ó. Aqui, ó. Olha lá, isso, ó. tira daí. Pode, pode tirar, pode cavocar com a mão. Olha lá, aqui, tá aqui também tem outra. Aqui, ó. Isso. Aqui, bem, ó. Dá para você ver aqui também, ó. Pelo que o rapaz... Eu estou fazendo sombra, peraí. Deixa eu passar para cá. Ó. Aí, tá vendo? Já. Pelo que o rapaz me falou ontem, eles vão... Aí. Pode pode, pode tocar com a mão mesmo. Olha lá, gente. A Madalena tá está mostrando. Aí, olha, essa é bonita, hein? Olha que beleza. É para mim ver. Isso, segura aí. Segura não, tem que ver, né, nega? Você está com muita pressa. Aí, ó. Segura aí. Tá vendo, pessoal? Então, a, as batatinhas, pelo que eles me falaram ontem, vai passar... Ele me, eles me, me usaram uma palavra correta, depois eu vou conversar com eles eu vou procurar me lembrar do que eles me falaram, que é um... Deu a entender que é um produto que eles passam para depois eles virem aqui e já colher as, as batatinhas. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, é, são as batatinhas já maduras, prontas, praticamente prontas para serem colhidas, tá bom? Pessoal, olha que flagrante que eu e Madalena estamos pegando aqui. Um tucano, eu não conheço aquela qualidade de tucano. Ele está batendo no vidro do carro porque está achando que é um concorrente dele ou alguma coisa nessa linha. Dá para ver, dá para ver o rabo dele lá. Faz eu vou tentar ir mais para lá, ver se ele não vai sair dali e ir embora. Deixa eu puxar aqui. Olha lá que bonito que ele é. Só que tá está escondido no, bem no, justamente no, no, no retrovisor onde ele está batendo lá. Olha lá que bonito, ó. Isso é difícil da gente conseguir ver. Eu consegui ver. Sem querer aqui, ó. Madalena tá tentando fotografar, mas ele vai ser arisco, ele vai acabar voando. Na roça tem umas coisas muito bonitas mesmo, olha né? que coisa. Olha lá. Tá conseguindo, Bem? Bom pessoal, não sei se vai embaçar porque ele está num lugar muito complicado de gravar Ah, foi embora não, ela não. Ela com Gente, ele voltou da onde ele é estava, melhor. onde é que ele é está ali, ó um Maria pai, E assim, ele é bonito, né? Está é me vendo olha lá? Está tá me vendo mesmo? Estou vendo até o jeito que está me olhando. É, é. Essa qualidade da onde eu venho não, não é, tem. Só que pai, Desse tipo aí não é é tem. Que bonito, né? E do lado dele tem uma casa de João de Barro. Sei lá. Tem tá invocado com os carros aqui embaixo. Ah, ele estava com. Parecia que estava com uma frutinha. Não acabou de engolir? Ou está comendo? Alguma coisa assim, né? Que lindo, não? né? Vou ver até quando que ele vai ficar ali. Que belezinha, gente. Dá uma olhada só, que coisa mais linda! Queria tentar achar mais perto, mas ele não vai deixar. Caminhãozinho pegando leite. Pessoal, rapaz, está lá pegando leite na beira da estrada, colocando em cima do caminhão. Ele deixa o tambor vazio e já pegou o tambor cheio e colocou no caminhão. Agora que interessante. Porque até agora o leite estava ali e ninguém mexeu. Ninguém mexeu. Estava ele, vai seguir caminho, ó. vai embora. Olha o galão lá, gente, ó. Não, daqui uma hora pra comer ele tá voltando lá. O aí, ah, o deixou o galão vazio, levou o galão cheio, o cheio, rapaz, 10, 50 litros de leite no mínimo ali, ó. Aí era 15 para as 9, eu saía de lá e passava, e aí, tudo bom? marca Vamos lá. Vou ajudar a Liza aqui para carregar. Ah, está começando agora. Legal, você vem moça aqui, Madrana. Não, pode vir aqui bem, certo. De Como é que você coloca o último, Madrana? Outra nisso. Pra, pra roça não é só pra comer, não. Tem que trabalhar também. É não, Anísio? É, é, tem que trabalhar também. O negócio de ficar só comendo, só comendo. vai. Não vai vir pra cá? A outra escola, né? Aí, pessoal. Tava conversando com o rapaz aqui. Tô pagando, tava pagando 12 reais a caixa, né, Anísio? 12 reais. Quanto que dá essas duas? Você vou ser generoso, quanto que dá essas três aqui? Pela madrugada. Estão cobrando três reais, quatro reais o quilo na cidade. Pode. Oh, meu Deus, tem que ter consciência. Bem, é muita coincidência com essa camiseta quando eu gravei lá, plantando junto com o seu Deca. <risos> Só tem essa, Cícero? Não, acho que não. <risos> Coincidência mesmo, viu? Você gosta desse 88? 88, é comigo mesmo. Esse aqui, vocês começaram que hora colhendo? Ah, cinco horas mas né? Não tinha nem colhendo. Cinco e eu já estava lá. Já foi, já bebe, já foi embora. Vou fazer comida? oi aperta lá caramba. não quer um caminhãozão que cheio você viu? Não vi, não. Agora quer um tá? Eu não vi, não. Mas estava tá no Daniel, então? Estava tá no Daniel, eu acho. Não, nós estávamos lá na Janaína, Josuela. Eu, eu acho. Ou estava tá, na Janaína, não sei. Eu acho que vocês não estavam aqui mesmo ainda. Vocês não estavam aqui. Mas não estavam aqui melhor, né? Não, não. ele usa 20 reais. A Arriba até tá a queimada, o Darwin Momil -me, tem. Nós Toda fomos ficar. lá, nós fomos lá um aqui? pouquinho. Até 40, 50, tá quente. Aí vai em frente. Vai é mais afastado que a não Cinco? outro, Vai que tem mais né? que vai cair aquele lá. Quatro? Oito, doze, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Trinta, bem que você falou. É, acompanhada o da praia, trinta e dois. reais. Agora dia. você vai indo pra onde a Nenê, tá? Vou indo pra lá. Pra onde, Aí não dá pra ir no trator, porque vai cheio de caixa. Eu também não queria, viu? Porque do trator a gente pula. Ainda mais eu, que sou tão gorda, né? Quando passar em cima de uma pedra, eu vou pro chão. Aí é só não vai amarrar aqui, não? Não? E aquelas duas, aquelas... Essa aí larga aí. Agora ele vai com o trator, ele vai fazer outro carregamento. Eu vou com a Madalena agora que nós vamos acompanhar ele escolhendo colhendo lá e registrando para vocês e para nós também, logicamente. Drone que queria fazer um voo lá. Tá. Acho que bonito que está esse abobral. Bom dia! Bom dia. Vai vamos parar? É. Vamos! Oh, Ô, estamos com saúde, né? É bom, né? Tudo é bem, vamos lá atrás! Lindo! <risos> Lindo o seu look! Você, Você é bem, querida? Tudo bem, você? Tudo, graças a Deus. Olha, gente, aqui tá o Kaique colhendo, ah, é colhendo bobinhas Lá na frente, ó, tá a mãe dele, a Janaína. Olha lá, e mais pra cá. Que hora vocês começaram? Seis horas? Seis horas da manhã? Bom dia, você tá bom? Bom pessoal, aqui nós estamos com o nosso youtuber Kaique, é um outro lado dele que vocês não conhecem, mas é bom que vocês fiquem é, sabendo que esse menino aqui ó, é um, é um herói, Para mim é um herói, eu, eu fico assim feliz em ver que ele é um menino trabalhador, tá aqui ajudando a sua mãe. A colher as abóboras. Porque adolescente é. nessa idade não quer saber de trabalhar não. E que horas você acordou hoje? Cinco e meia. Cinco e, meia. e veio pra cá logo em seguida trabalhar, não foi? Foi. E é descalço, gente. Olha lá. Não tá ah, não. Caindo. Aqui não... Olha lá, olha. olha lá. Vai com o pezinho no chão lá, descarregando as energias negativas. Colhendo as abóborasinha dele e sendo feliz. E uma outra coisa também, pessoal. Aqui, ó. Nossa amiga Janaína. Oi, galera trabalhando colhendo as abóboras, fazendo fazendo o seu pezinho de meia. Aí nas produtos, você, nós vai precisar beleza que ele tá. Olha, coisa mais linda. Ah, que coisa mais realmente abençoada, gente, ó. Sai direto da roça para alimentar as pessoas lá na cidade com muito carinho. É. Mas tem que apanhar ela, não pode deixar nem arranhar. De jeito nenhum, senão eu... não consegue nem vender, né, Ela não, não consegue nem vender. Tem... você tá vendo que tá tudo num portinho só? É. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Aí, Giana, você que admira muito essa moça, é mais um motivo para ser admirada lá. Graças a Deus, estamos tá aí com Deus. Obrigada. E essa, essa roça aqui é a roça de vocês, né? É, de meio com irmão do, do meu marido. Então, são, é em família, né? Em família. É em família, sim. Eu já fiz uma vez, Janaína, matéria com os outros irmãos do teu esposo, ficou muito bonito e teve gente que entrou e falou muito obrigado Cícero, por estar mostrando para o mundo a nossa vida na roça, então com certeza é algum roceiro que falou isso, né? Com certeza, é lindo, só nós já ficamos aqui colhendo pão, né? Eu vou fazer uma coisa aqui agora, vai está surpresa, ô <risos> oh, meus queridos inscritos do meu canal, teve alguns inscritos aí que falou algumas coisas da Janaína, e que deixou ela muito chateada, me deixou muito chateado. E eu quero que vocês fiquem sabendo, estou gravando aqui na frente dela, que eu não vou deixar de amar essa família. Eu e minha esposa temos uma atitude. Quando nós conhecemos a Janaína, foi um abraço e um amor à primeira vista pela família dela. Se você, meu amigo, se irrita com a Janaína ou com, ou, ou com alguma coisa que acontece no meu canal, eu te peço, não assista, porque a amizade que eu tenho por essa família não é por causa de você que vai acabar, não. Então, se você não está contente, pode se desinscrever do meu canal, pode sair, que nesse caso é um favor que você vai fazer. Então, se você está nervosinho, nervosinha, eu não vou perder a amizade que eu tenho por essa família por causa de você, não. Gostou dessa, Janaína? Ah, eu quero agradecer muito. Você não esperava por essa, né? Nossa, não esperava. Então, então tá feito. É, assim que a gente conhece amigos, é amigo de verdade, igual vocês, né? Então, assim, digamos que nem milhões de reais para a Lógico. Pra é. nós ela é valiosa. Demais, lógico. Né? Lógico. E eu peço desculpa a quem eu, se eu, pode ser alguma coisa que eu fiz errado, eu falei. Porque a gente é da roça, simples, né? Trabalha com a natureza e, e a gente é livre. Às vezes fala até mais alta, aprendeu, porque conversa um grita de lá, o outro responde de cá, é, né? É. Então, assim, para mim é uma honra ter vocês como amigo. E. Tudo que nós que é tiver aqui da nossa casa, da nossa vida seja para em parte da nossa família. Eu que agradeço. E são amigos do é. coração. Eu que agradeço. Mesmo. Eu que agradeço. A gente eu car vai carregar pro resto da vida, eu entendeu? Então assim eu agradeço a é, é, é, muito é, é, é, obrigada. E essa amizade que dura para sempre. É, é porque isso. Porque não, não é meia dor de pessoa que vai conseguir. Não, formar. de forma nenhuma, de Chega forma nenhuma. e mais, Agora vai fortalecer mais. E mais uma vai coisa, Janaína, aquele episódio da casa da Dona Maria Celeste. Fala aqui para mim o que a Dona Maria Celeste falou para você. Então, ela falou para mim que era para nós opinar assim, que ela gostaria muito da nossa opinião, porque é um dinheiro que estava guardado, ela ia gastar tá à toa, que não precisa, entendeu? Porque ela tem outros sonhos de viajar, de né, curtir mais com a família dela, ela um dinheiro, não queria me e fica sem. E, ela, e esse serviço praticamente nada, porque a casa dela é tão bonitinha. Tá. Apenas trocar de ideia. Tá, que eu quinto... concordo. Eu também, Janaína. Eu também dei opinião. Você lembra? Lembro. Eu também dei opinião. Madalena também dei opinião. E por que só você foi o alvo? Eu não sei. Então, então. É, sei, é aí que está o a da questão. Então, ela então... pediu a nossa opinião, né? É, nós não entramos lá de gaiato. Não, não jamais. né Então. então... Eu muito feliz que eles uma amiga, né? É, uma família. Mais uma família. Então, que fica aqui registrado: se tiver que tacar o pau na Janaína, taca no também, porque eu também falei bata na Madalena também, porque a Madalena também falou isso vai pro ar eu espero que o YouTube não me dê uma um, um negatividade por conta disso mas é uma amizade que eu tenho, que eu não vou aceitar de forma nenhuma, que alguém de fora venha e, e tente tirar essa amizade pronto, acabou, o assunto tá encerrado vamos falar de abóbora agora que é melhor isso obrigado, senhora. imagina, você merece aqui gente, nós temos essa linda flor da abóbora Adele tem um galinho bem na frente ali bem esse? Esse daí, isso, olha lá. Qual, é? Já, Qual já... flor é mais bonita? Você é mais bonita. ei Mas gosta, né? Gosta! Então, essa aqui é a flor da abóbora Adele. Não, essa que é a flora, a verdade é a flora, não é a dela, não. Ah, é? Isso, é. corrija é, aí, sim. É é então a então, aí, então deixa eu corrigir. É. Essa aqui não é a abóbora Adele. A abóbora Adele foi aquela que eu gravei lá com o seu tio. Eu gravei essa mesma abóbora lá em cima do outro lado. ele falou que era abóbora dela e eu coloquei como Adélio no meu canal. Toma, é essa é outra variedade, é essa é a é essa é flora. Essa aqui é a flora. Que é parecida com a Adélio. Isso. Muito bem, eu fui corrigido aqui agora, vocês me desculpem, mas o, o Kaique veio aqui e falou, essa Sim. é a flora. A Adele é a outra. Muito bem, então assim já não é. Porque parece, né? Parece muito. Muito. Olha é, que beleza de Que plantação. E essa propriedade de baixo também é parente deles. Olha lá, ó. Parente deles, tudo ali embaixo. E a roça, gente, ela é... Ela é bem grande, viu? Olha lá, ó. Tanto é verdade que onde é que o trator tal, tá, ó. Tá o anísio carregando lá, ó. Tem mais um amigo da família ali também trabalhando. Lá vai a Janaína encostando lá com a carriolinha dela, carregando. É Alisson, né? É? Isso, não, não esqueci mais. o nome. do meu sobrinho. Olha que beleza de, de plantação, gente. Saiu uma média de 40 caixas por dia? Isso, 40, 50. 40, 50 caixas por dia, que são aquelas é caixas ali. Lá vai o nosso amigo Kaique Olha lá Você fotografou ele lá, né? Tá lá a Madalena registrando Em fotografia Essas fotografias, gente Que a gente faz aqui não é para serem comercializadas Nós não estamos fotografando Para vender para nossos queridos As pessoas que já nos conhecem sabem disso Tudo fotografia profissional Que Nós tínhamos um estúdio Fechamos o estúdio, então todo o nosso equipamento é profissional E depois a gente presenteia esses queridos Porque quem que não gosta de uma lembrança Por mais simples que seja Ela vai fotografando e depois ela vai Vai no laboratório que nós temos a nossa conta lá até hoje, faz o trabalho e a gente presenteia eles. Eles ficam muito felizes com isso e a gente mais ainda por poder presentear esses amigos. tá ali o Kaique mostrando para nós aquelas abóbora que ele está colhendo e colocando naquela caixa. Pessoal, lá vem o anísio mais uma vez com um carregamento de abóbora flora me perdoe porque eu confundi as bolas ali atrás, dizendo que era abóbora adele, quando na verdade são abóboras Flora, uma outra qualidade que eles estão plantando aqui na região. Olha, ele para o trator para carregar mais caixa. Aí ele desce, já vai carregando e levando lá para depois o caminhão vir e Vai embora para a cidade, para o Ceasa, o Ceagés, as coisas assim. E eu vou falar uma verdade, viu, gente? Ah, okay. Graças a Deus eles foram muito abençoados nessa colheita, viu? Muito bom. tá a Madalena ali conversando com a Janaína. Aqui está a flor mais uma vez da abóbora. Linda demais. E ali está o nosso amigo... Carregando o trator, como eu estava mostrando aqui a pouco. Essa caixa está cheia. Se couber, ele, se couber, ele coloca. Olha Vai dar um carioca aí? Não dá. Não dá? Ai, vamos descer lá um pouco. Seguem aí descendo, eu vou daqui a pouco. E realmente tem muita boa para ser colhida aqui. tem então, o tempo certo, né, pessoal? Se não colher no tempo certo, perde completamente... Essa cultura aí vai dar um prejuízo muito grande. Isso não pode acontecer, né? Opa! Eu quero saber por que você está granulando, câmera. Não é para você fazer isso. Não é você fazer Aqui isso, é um aspersor, gente, que eles usam para molhar... Irrigação. É, as abóboras... Aqui tem um cano Da onde vem né, Debaixo da lagoa E esse aqui é um dos aspersores Que eles usam Só que está desligado Lógico, dá para poder ver aqui Que está desligado ó. Como agora não vai aguar mais né, Logicamente Então não precisa Ficar conectado no cano Meus amados Vocês estão aqui agora Diante de uma gravação De uma beldroega Que faz parte Dos alimentos punks São alimentos Me parece que são produtos alimentícios não, não convencionais. convencionais. Que é que eu são assim. punks. É, por quê? Porque não faz parte do dia a dia da nossa mesa. Olha aqui o ramalhete. Aqui, ó, eu estou filmando a beldroega. A Madalena está mostrando ali um punhadinho que ela pegou. Eu já comi muito isso aqui refugado. É, nós com... eu também comi bastante. eu lembro que minha mãe ia na roça de milho para procurar esses alimentos. E caruru também tem aqui, onde tem beldroega. Ah, tá aqui, ó. Madalena está do lado de um pé. Oh, Olha aí o é caruru. Olha caruru o caruru. Aliás, bem, nós não poderíamos ir embora sem comer um, um, um prato de, de, de um eu alimento desse, um né? Tem as folhas mais largas é. do caruru. E como aqui não passa cachorro, gente, pelo menos eu não vi e eu creio que não vem, dá pra gente pegar, lavar bem lavadinho e, e comer. Porque onde passa cachorro aí é complicado, né? Eu já não tenho essa coragem não. Mesmo falando assim, ah, não tem problema, não sei o quê. mas eu não. Não como, não. Pra levar um pouco pra fazer lugar, Pode ser, problema. pode ser. Quer levar da beldroega ou você quer levar do caruru? A beldroega tá mais fácil, não eu tá? Quero levar dos dois. Os dois? Você dá tá na contraluz, bem? Deixa eu passar para cá. A Madalena colhendo beldroega e caruru. Faz anos que eu não faço isso. Que e suave. estão bonitos, hein? Estão bonitos mesmo, eu estou vendo aqui no meio, ó, próximo de onde eu estou. que mais cima, eles com menos terra. Que beleza. A natureza que Deus criou, faço questão de falar assim, a natureza que Deus criou é prodigiosa. Eu tenho uma bronca quando eu vejo alguém falar assim, a, na a mãe natureza, a mãe... Mas, Acima dessa tal de mãe, natureza, tem um ser superior que nos fez. Que é o pai. É, que foi o criador de toda essa bênção aqui. Quem já comeu caruru, deixa aí nos comentários. Quem já comeu beldruega, deixa aí nos comentários. Vai dar um tanto bom, hein? Poderíamos escolher para fazer. Será que eles gostariam de comer também? Gosta, né? Ah, eu vou fazer para eles também. Só que esse caruru aqui está com a folha um pouco pequena, Eu queria que tivesse a folha maior. A folha, folha maior, né? Também destacar as folhinhas e fazer salada. Você não quer me ajudar a colher? Ajuda. Ali está a Madalena já com bastante. Caruru e Bedroga junto e tem até umas folhinhas de capim embaixo que vai ter que tirar. A gente embaixo, porém tira lá embaixo. Aí, isso é capim. Aí, tem mais uma lá. Aí. Bom, por enquanto capim eu não, não como não. Então vamos lá no fora. Nunca foi preciso. É. E aqui estamos nós então levando um molho bonito. Eu tô com mais um pouco aqui na minha mão. Pra gente já fazer na hora do almoço. Vamos lá? Pessoal, olha só. Mastruço. Uns chamam de erva de Santa Maria. A minha mãe pegava essas últimas folhas aqui, ó. Aí amassava bem elas com banana. Banana? Com banana. E me dava para comer. Para tirar o que na minha infância a gente falava de bicha. Que é chamada... Um o né? interior. É. A minha mãe perna. me dava com leite. Batido com é, leite. A, a minha mãe me dava com banana. Também com leite. Pega-se... Sempre daqui pra cima, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, pega daqui pra cima, lava bem lavadinho e batia com leite fervido. Também pra tirar verme. E a gente era curado desse jeito. Tá bom? A Madeira falou assim, ai, Cícero, mas é uma realidade, pessoal. Eu não, não vou esconder porque é uma coisa que é verdade, então. Né? E aqui tá um pouquinho que eu peguei de beldruega. Eu peguei só beldruega. A Madeira pegou já beldruega e caruru. Vamos descer achei... fazer a comida lá, que nós estamos enrolando aqui e não fomos até agora fazer a comida. Ó, Madalena, achei um caruru muito bonito. Olha que lindo esse caruru, gente, ó. Esse aqui tá no capricho. Posso pegar até aqui mais embaixo, né, Ben? Pode. Depois a gente tira... Ó, isso aqui tá uma beleza, hein? Isso aqui tá bonito, as folhas tão lindas, ó. Esse aqui já não tá muito bom não, porque as folhas estão um pouco queimadas. Mas eu vou levar juntar com o que a Madalena tem ali. Tá bom? Bom, mais uma vez eu vou, juntamente com a Madalena, preparar o almoço para eles que estão na roça. É por isso que é bom a gente amar a roça, porque isso faz parte. Estão colhendo lá em cima, nós estamos ajudando aqui. Já tem tá feijão né? Tá é casa dela fazer esse. Assim. Sobrou de ontem. Esse feijão tá uma delícia, hein, Madalena? Esse feijão tá uma delícia. Uma coisa que eu já sabia, mas que eu usei ontem: plástico. Plástico para acender fogo. Que coisa, né? Pô, é um produto feito do petróleo, né? Então tem tudo a ver mesmo. Por isso. Aqui. Esquentando. Tô pegando aqui com a mão porque tá frio ainda. É. Na hora que esquentar, aí não tem mais jeito. Bem, a gente tem gente, com tanto jornal lá, né, nega? A gente com tanto jornal lá na cidade, né? Pois é. Tanto propaganda de mercado que poderia trazer pra cá. Essas horas ajuda bastante. É mesmo, né, Mas eu vou pegar no um serviço, tem bastante que eles joga fora, eu pego. mas separar um pouco. Já. Isso aqui ó ajuda muito a gente desestressa a cabeça da gente a gente mexer com essas coisas que faz um bem tão grande e vou... enche a cara de fumaça, né? É, de... É Ai é. olho, mas é tão gostoso. Normal, né? Faz parte. Pode a gente poder. Eu vejo aquelas matéria do. Isso, oi, do canal do do chico museu, aquele pessoal lá no, no Piauí, aqueles fogão, fogão, fogões, fogões que eles têm lá, gente. Você vê um fogão desse aqui, ó. Imagina se fosse lá. Como é que elas não ficariam felizes, também. Tá Mas eu sei que elas são felizes lá eu sinto que elas são felizes lá. E eu gosto muito daquele canal porque esse rapaz é mais uma bênção de Deus na Terra. Aquele ali, como diz o amigo meu, é o cara. Eu gosto muito dele. E a gente se sente bem quando tá com esse espírito, né? Esse espírito simples, esse espírito de humildade. E eu não quero ser fingido, não, pessoal. O que eu sou, eu sou e não sou manufaturado, não. Ó, a casca do alho também a gente joga no fogo. Um pé de do pilão, um pilãozinho em cima do. Fogo. Um pilãozinho, é verdade mesmo. A tá vendo foi esperta usando o pilãozinho sobre o pilãozão. Um fazer o arroz. Deixa eu ver aí, Madalena, mostra pra nós e já tá prontinho pra ir pra panela, né? Uhum. Aí, Madalena, cebolinha. Pega uma facinha para nós, amor. Aí embaixo do fogão tem, ó. Embaixo do fogão. Que maravilha, Tem mais já, coisa, dentro né? tá na bolsa. Sim, aqui é tudo colhido da roça. Olha, Madalena. Acabou de chegar. Essa aí vai ser pequena, mas já dá duas viagens: cebolinha, batata doce. Ah, esse aqui é o tal do alveirão, né? Couve. Hum. Quer ver? Essa couve chama couve-manteiga. É a que eu mais gosto de fazer. Alface. Au. Ó. Tá perdendo nada. É porque ninguém tá buscando, viu? Joado Alface. Mais couve. Olha isso. A nossa riqueza como é que vai aqui. <risos> Graças Popolinha, a Deus. Minha né? banana. Isso não é o um paraíso, galera. <risos> Graças a Deus, tá aí, olha que coisa vai. Eu tenho mais escolher que é tudo colhido da hora agora, Colhido né? da hora é agora. Tudo e bom, e nós vamos trazer pro almoço. Sim, e eu tá? vou me lavar. Tá que me tá assim, acho que é oh, gente, olha que interessante. A Janaína tá aqui, ó. E a Janaína a mora na roça desde que ela nasceu, né, Janaína? Nossa, desde que eu nasci. E a Janaína acabou de falar que ela nunca comeu beldroega gente. Vocês é. acreditam? Pra mim isso daí é mato. Daí se passa perto, parece que é mato. Então, agora é. a Madalena tá preparando aqui, ó. Tá limpando direitinho, <risos> preparando a beldroega e juntamente com o caruru, ela foi... ah, aí a Janena falou assim Eu tô passada, que eu nunca na minha vida Não. imaginava que se comia isso Então mas hoje mas ela é vai comer junto, pela primeira vez caruru refogar. gente, isso daí pra nós é mato, área é mato, é mato Só que é um Ele mato. é considerado mato. Mato, é é mato É um excelente alimento, sabe pra quê? Não. Porco. porco Pra porco E o ser humano também pode comer Então pão, a, gente a gente come, come. É, uai <risos> Não mata, engorda. Então, e a Madalena não tá é? limpando aqui, ó. Tá dando um, um, um talento, quando diz o pessoal aqui, ó. Aí, ó. Então, mostra direitinho pro pessoal conhecer. A Madalena do talinho, o jeito que é. Parece dar uma florzinha, né? Dá uma florzinha. dá uma florzinha. É só lavar bem lavadinho, essa florzinha... Vocês... Não... É. Eu tô tirando os talos mais grosso. É. Tô vivendo que vocês surpreendendo, hein? Essa essa é. parte mais... do Mais para cima é do... De... É, mais dura. Então eu tiro essa... Nossa, cadê o caruru? Mostra pelo caruru. Caruru você conhece também? Não, não conheço. Para nós é de mato. Ó, oh, o de caruru que o Madalena tá segurando na mão ali, ó, ela disse que não conhece não. também. Não conhecemos. Então você vai ver que delícia. Não, que você é. conhece, mas você não conhece. Mas, sabia não, mas que nunca não. comiu, né? A gente vê na roça pro mato Sim. mato de roçar, que não é, presta. É, mas presta. Ai, pra ver que coisa. E vou falar para pra eu vou <risos> E é uma delícia. A gente vem pra roça, mas não passa fome, não, viu? <risos> Nós somos oh. da cidade, nós somos Ah. Uhum. Agora eu me senti um pouco Não. descontraída. <risos> você se é Vivendo, aprendendo, não, não, morrendo, não, sem saber nada. Eu sempre não, falo. Mas aprendendo. Isso é, ah. é gostoso aprender, né? Hein, Josué? Oi. Vamos ver se você também não conhece. O que, que é que a Madalena está fazendo aqui, ó? Uhum. Madalena está ah. preparando aqui uma coisa boa para comer, ó. Chega aí. Isso é isso O que, que é isso aqui? E José, tá lá, é José ela também vi não vi conhece. Por... Aqui Biodroega. É. Você que é mato lá, ficou E aí, Madalena, como é que tá? Então, eu já lavei, já coloquei lá pra refogar isso aqui os talos grossos, eu vou jogar no pasto, ó. Ah, é, porque, porque é porco, aqui porco, porco, não tem porco, então joga pro gado, né? É. Lá embaixo tem porco, mas eu não falo é nem. Tá muito longe, né? Eu vou jogar pro... Então deixa eu mostrar aqui o que que é o talo. Uh, mostra pra mim. o talo como ele tá grosso, pessoal, tá vendo, ó? Mas dá para fazer suco, viu? Eu vou, eu vou dar é. uma dica. Tem, tem muito aqui ainda. Que é. eu, eu dá para aproveitar, aproveitar bastante. Muito. bastante. Como, como aqui na roça ele é considerado mato e tem muito, é. a gente não precisa também ter muita miséria, não. Mas dá para fazer suco também da Beldroega ou do caruru. Tá certo? E salada. Do caruru é o chá. O chá do caruru também é excelente. Esse é o caruru. E esse é a biodruega. A semente do caruru pode ser comida torrada. Pode ser colocada em pães uhum. e também em panqueca, para quem não sabe, então é isso. Uma delícia as folhinhas. E ele, desse jeito cru aqui, você pode fazer suco. Para quem tem osteoporose e ele é uma beleza, né, Madalena? Ele é fortalece os ossos, sabia? Uhum. O caruru. caruru, é, tem gente que não sabe. E o nome dele é Bredo também. Tem muita Meu gente pai que falava não... é Bredo. É Bredo, tem gente que não sabe, mas é Bredo. Eu não lembrava, mas ele falava Bredo. Aqui então... tem um resto de abóbora que eu cortei aqui, ó. Então, tá bom. Leva lá. Porque parece que eu que sou a, a dona da casa, né? Parece que eu que sou a... A, a Janaína 2? A Janaína. Parece que eu que sou a dona da casa, que eu que vou criar os porcos, mas isso aqui eu tô fazendo um treinamento. Sabe? Isso aqui é um treinamento pra quando eu for pra minha chácara, eu tá... Vou deixar a tampa dessa panela de arroz. Aqui já est estão o caruru com a beldroega. A Madalena acabou de junto, colocar, colocou é. junto, né? Agora aqui vai refogar, e com certeza nós vamos fazer uma marcha, vamos fazer ela desaparecer. Aqui, Madalena, o que você está fazendo de bom aí? Fala pra mim. Tô, tô, eu cozinhei abobrinha e estou batendo. Ah, cozinhou a abobrinha. É. Eu pensei que fosse o Beldroel e o Caruru, que você fosse fazer um creme. Não, eu vou fazer um creme de, de abobrinha. Então tá bom, continua. É que já tá bom, ó. Ah, você bate só um Sim. pouco. Tô achando que era o caruru com a beldroega. Oh. Pensei que fosse. Um creme de abóbora. Tá parecendo mais é um abacate batido, gente. Parece. Interessante. <risos> Vamos lá. Vamos que eu tô ficando verde de fome. Tô uhum. Da mesma cor desse negócio <risos> aí. O pôr... que que tu faz aí, Kaique? Deixa vídeo. Que no vídeo, rapaz? Eu vou te falar a verdade, hein? Ô, <risos> pessoal, aqui já tem sabe o que ó? Ah, Olha que delícia, ó. Uma saladinha. Salada sendo preparada. E aqui... Ah, tem mais É que tá escuro Deixa eu virar aqui Pronto, virei Essa areca aqui, ó Eu trouxe pra ela, pra ela plantar Pra depois ela ter a felicidade de ver bastante ararinha vindo aqui Isso é bom demais E como vocês sabem, já falei em outras vezes Morar na roça tem essas vantagens, né? Olha o tamanho dessa batata Que coisa mais linda Banana não falta Com toda certeza A na roça tem essas bênçãos de Deus Que vale a pena E voltando novamente ali Tá a madalena novamente Agora tá preparando o creme é, O arroz já tá pronto Aí o um sisquinho aqui dentro né? sisquinho Normal é Normal. Tem uhum. problema nenhum problema O arroz fazendo o creme Aqui tá o, o feijão que Que nós comemos ontem, vamos é, comer hoje Que ontem. tá uma delícia E o fogo já que o já Cícero já acendeu com a madalena ali Olha que beleza o fogão abençoado que a Janaína tem, viu, gente? Deixa abrir aqui o registro pra um pouquinho E o Josué tá aqui, ó. Acabou de preparar uma baciada. Isso aqui é o que é couve? Couve. Ei lá, que belezinha, hein? Olha. Gente, mas que faquinha boa, hein, José? uma picadeirinha da hora mesmo. Já naí mostrou pra você a faca, eu faço? Eu vi uma ontem, mas só que eu não reparei direito que tava de noite, José. Depois <risos> eu quero que você mostre para mim sim. Eu faço questão, porque ficou bem feita pelo que eu fiquei sabendo, né? Madalena que. Parece que foi Madalena que viu. Tem, tem bastante pra me fazer, mas agora eu estou vencendo pra parar. Minha. Não, agora você tem que trabalhar também. Bom, trabalhar você não pode, mas você pode, assim, enquanto ela estiver lá na roça, poder dar uma força por aqui e fazer essas, essas coisinhas é. mais leves, né José? Ela você ela pode... aí eu como fazer ajudar mano. É, dentro de casa você ajuda. Eu sei que você ajuda, já, já vi várias vezes você fazendo isso. <risos> e no tempo de fogo você pode fazer suas faquinhas, é. né? É. Mas, não mas a lima que você fala, essa lima não é a que usa pra inchada? Aquela? Pra aquela mesmo, mas aquela lá não quebra? Não é um aço muito aqui seco? não quebra. Mas tem umas que o aço é muito seco, será que é a impressão então, minha? Então, tem umas que tem um eu não sei. Mas aquela, a corpaça aqui, ela não quebra não. Hum? Olha que coisa mais graciosa Quando a gente conversa aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês O cachorrinho da Janaína aqui que, que, aleg que alegria que ele tem no meio dos animais lá embaixo, ó Gente, ó A vaca não deixa ver agora Só um minutinho, José eu Tô indo aí, pera aí Tô achando bonitinho o cachorrinho da Janaína Brincando com os animais lá embaixo, ó <risos> Olha é que belezinha, só que ele correu agora. Qual que é? Essa lima. Vem aqui pra fora que aí. É... Quando não presta mais, quando já molou muita faca e não, não, não dá corte mais, ó. Eu cruzei as faças faca. Só que é inteira, né? Isso aqui eu fiz pra mim fazer. mini chamadeira. Põe um torneio ah, e fazer os picos. Eu não sei, mano. É maior assim. Uma vez eu peguei uma, uma dessa, Josué. Eu fui. Eu não lembro que eu fui fazer, que ela quebrou. Eu achei que talvez fosse talvez tá com defeito também a lima, é, né? os cabinhos, tudo é que eu faço. Até um torninho você fez? Tem. Você é criativo mesmo, né? É um torninho pra <risos> tornear. Eu, tudo é eu que faço. Eu mesmo faço minhas gambas para Gente, é o seguinte, Josué. Ele tá sempre aqui inventando as coisinhas dele. Então tudo isso aqui que eu tô mostrando, esses cabos que ele faz de uma forma artesanal, o torninho foi ele que montou. Ele pega a faca velha, lima velha e faz ferramenta para trabalhar com as coisinhas dele aqui, ó. A mente tá sempre ativa, né, José? É verdade. É sempre ativa. As ferramentas você não tem que comprar, porque se for comprar é cara, né? E tá é, aí, É cara, tem tá que se viando, né? É, e bem feitinha, né? Gostei, viu? Aqui você vê o disco, ó. Esse e vocês vão usar pra quê, fazer uma faquinha, para fazer naína dele. E é o desenho da faca aqui, ó. Eu esqueci o nome disso aqui. Ah, eu sei, parece um... Parece uma machadinha. É uma machadinha de, de, é, de quebrar osso, né? Como é que chama, machadinha? Não sei o nome Mas dela. eu entendi, dá, pelo desenho aqui dá pra imaginar. É. Só tira aquele chinelo ali pra mim, fazendo um favor. Pra eu poder... Aí dá, dá, dá pra ter mais ou menos uma noção do, do desenho. Ela tá ali dentro, me terminar. É pegar a mão o dia, né? Eu termino. Aí, pra fazer é um tipo de machadinha mesmo. É, machadeira. Vai ter o nome certo mesmo. Esqueci o nome disso, coisa. E é um disco de arado. Calcula que aço, né, José? Ele nunca acaba. Essa enxada aqui, ó. Olha. Eu, tava falando, terra, eu ó. tava falando pro, pro Josué. Não é, não é duas caras, não. Deixa eu ver, José. Não é duas caras, é. mas ele achou jogado. Essa aí é? Ó, achou jogado e vai aproveitar. E essa que eu vou colocar aqui agora, essa é uma duas caras. Mas como ela é novinha, tá vendo que beleza, Olha <risos> que novinha que ela é, ó, muito usada, alguém até queimou ela, isso aqui é fogo. É, é riscado, tá jogado fora já, né? Ah. Eu vou pego. o... Fazer na minha, só, agora tudo... Né? Ah, e ajuda, né? Isso aqui ajuda, ó. Aqui, ó, achei, ó. Olha que belezinha. Aí, ó, tá jogado fora também, ó. Aí, e essa aqui eu já fiz só, o, o facãozinho, tá lá dentro eu Vou mostrar para você ver Usa para fazer as coisinhas E acaba sendo E deu um... um corte, rapaz Acaba sendo um hobby, né, José? E é gostoso, e né? E você economiza, né? E diverte, né? E, e você pode falar, sou eu, sou eu que faço Né? Pode dizer não, sou eu que faço é. Que não tem, né? Mão de obra de pessoa estranha, não E assim vai Pessoal, olhando assim, vocês não estão tá vendo nada por enquanto, mas olha só. Quem vem vindo lá? Está longe. Vem vindo a nossa querida Janaína. Foi buscar limão para salada. Ela está cansada. E ela tá muito cansada porque colheram 41 caixas de abóboras. Esforçada que só ela, viu? Família toda. E aí a Madalena falou que você foi lá, Janine. Fazer aquela limonada, hum. com de geladinho. E vem ela lá. Antigamente ia dar uma volta, agora ela corta o caminho pela escada lá. É, não tinha essa escada aqui, ó. A gente tá com as pernas no Ida, já. A Renaninha tinha que dar a volta, agora não, olha lá, lá vem ela. Agora, com essa escada aqui, esse visual aqui, não descansa por tá, cima da vista. É, é, mais fácil. E o pé limão tá onde, Renaninha? Lá no meio daquele matinho lá. Ah, lá na matinha. Vamos ver ali, ó. Entendi. E, e agora eu peguei os últimos, que tá, tá cheio de flores. Ah, entendi. Quer ver? Beleza, galera? Eu quero também os últimos penais. Nossa, que delícia, não? Só que tem lugar que tá mais adiantado, já tem, né? É, é questão de região, né? De região. Olha, já tô preparado, tem uma sacolinha aqui. Não tá muito boa. Mas <risos> serve. Mas serve. Você viu? Olha. limão é um negócio precioso, né? Demais. Ele, ele faz muito bem pra saúde. <risos> Eu amo limão, quando eu, eu como, eu bebo um suco, eu fico bem no estômago. Aí, faz bem mesmo. Ele limpa, né? Aí, Madalena, o nosso costume de hoje. Aí. Aí. Hoje vai ter limonadinha e e pra tempero da salada também. De Deixa eu o que o outro Corre lá, corre lá, corre lá. Então, tava naquela matinha que ela falou, gente, ó. Lá atrás do bambuzeiro. atrás naquela matinha lá. Tá perto tá, tá perto, tá Essa câmera é boa mesmo. Essa câmera eu fui abençoada, né? Ó o Cícero ali tampinha Bom, gente, é o seguinte, o Kaique tá com vergonha. Minha mão tá limpa, eu, vou, eu já vou adiantar pra vocês. Ai. Eu tô agora cortando limão e tá temperando... um pouco de luz. Tô uhum. é, temperando esse, esse cubo aqui agora com limão. Esse aí é o almeirão, Esperão, né, o almeirão? Hum. É, tem, é, A couve é aquele lá. É, a couve é essa aqui, ó. Então eu tô cortando e o limão, lavando faço. aqui o limão, cortando pra gente poder. Aí a couve. Aqui vem. Vai ali, ó. Lavando aqui, tá vendo? Olha a faquinha que o nosso amigo fez. Quase não corta, ó. Ó. Isso aqui tudo é natural. Ah, mas... Você vai pôr esse onde? Ah é, então, eu vou continuar colocando lá, hein, Ah, tá. Bom, meus amigos, eu estou mostrando aqui agora uma espécie de machadinha que nosso amigo Josué tá fazendo. Que ele tirou daquele disco de arado, que é essa daqui, ó. Ele vai terminar ainda. Aí tem uma faca que ele fez também no capricho, que eu estava cortando limão. Outra machadinha. Esse é de uma enxada. Dá para vocês verem até o contorno da enxada velha. E uma faca de lima. Que é essa daqui, ó. Que é para matar porco. Essa aqui foi feita especialmente para matar porco. Então, estão aí as peças que nosso amigo Josué faz mais uma pra nós, não é mesmo? gente, essa faca que eu até tava falando pro Josué que parece mais com uma arma de guerra foi feita com mola de F4000 então dá pra imaginar o tipo de aço que isso aqui é, né? e eu falei que é uma arma de guerra porque ele fez um uma uma ponta aqui, ó, tá vendo? Que isso aqui, se o camarada souber manejar, é que ninguém vai querer saber de guerra, nem luta, nem nada aqui, não. Mas é uma arma de guerra mesmo, muito bem feita essa faca. Ó o Josué mandando o cachorro espantar a garça, gente, porque a garça começa a comer os peixes, ele tá procurando, ó, ele tá procurando, ó. Valeu, vai! pá, estou pisei no buraco. Vai, lá. vai. vai. Toca pra mim, toca, Leão. Ei, é, leão esperto, hein? Tocou a garça, gente. Que coisa mais bonita. Né? Tá bom, vem agora, vem. Vem para cá agora, vem. Vem cá, vem. Tá vem. bom. Vem cá, vem. Vem, Leão, para frente o serviço. Que coisa, gente. A garça come... Os peixes, o leão foi lá e, e não é aquele. Bom, agora nós estamos já nos preparando para almoçar. Aqui estão as conchas. A Madalena vai começar a mostrar para mim. E vou mostrar para vocês. Aqui está o feijão. A Madalena fez um creme de abóbora. abóbora ovos fritos. Ovos fritos. Esse aqui é o caruru com a beldroega. Ó, o ar... oh, caruru com a beldroega. Ficou chique no último. E o arroz. E um arrozinho muito e ali, bom. E ali na mesa tem três tipos de salada. Pessoal, eu estou agora registrando para vocês o meu prato. Eu comecei a comer, depois eu me lembrei. Então estamos aqui, ó. O, o ovo, o arroz, o creme de abóbora, o caruru com a beldroega e o feijão. Eu não sei quando custa um prato desse na cidade Mas aqui, praticamente O ovo vem da roça Caruru, beldriaca também, abobrinha também Então fica pra mim, mas a Madalena enviava até fazer um preço Mas no mínimo seria em torno de uns 20 reais Na cidade Um prato feito desse aqui Bom demais da conta, senhor?